Neste Mãos à Obra, eu vou resolver um problema que eu tinha aqui, que era uma parede em branco. Uh, vou criar aqui uma espécie de um espaldar, de um ripado, que me vai dar de uma forma preencher a parede, ripado esse em madeira, em que depois eu vou poder fazer o que eu quiser com ele. Estou aqui numa zona de, de, de cozinha, de zona de refeições, vai dar para pendurar um quadro, vai dar para pendurar o casaco, o chapéu, um chouriço. Ora bem, para fazer isto, o que é que é preciso? Fui ao Merlin e escolhi uns barrotes de madeira, de pinho, já aplanados que no caso têm 4,5x2,5, mas cada um poderá comprar a medida que quiser Ora, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer este, este espaldar, este ripado Primeiro, vou fixar dois montantes à parede, com buchas de parafusos e depois vou distribuir os horizontais, parafusados por sua vez aos montantes Além da madeira, que material e ferramentas é que eu preciso? preciso de um tico-tico para cortar as madeiras à medida preciso de uma torna para aprofusar as madeiras à parede e preciso de uma aprofusadora para aprofusar as madeiras entre elas depois preciso de um martelo que dá sempre jeito um esquadro que também dá jeito para isto ficar tudo certinho fita métrica para medir lápis para, para apontar as, as medidas parafusos para unir isto tudo buchas para prender à parede e um nível para que fique tudo nivelado direitinho Preciso. Ora bem, já tenho o material e as ferramentas todas que preciso. Primeiro passo, vamos cortar os barrotes. Vou precisar de dois montantes, que são a base disto tudo, que no caso vão ter 1,80m. Depois vou precisar do ripado, que vai ter 1,40m. Portanto, mãos à obra. Está certo, Luiz Pedro? Está certo, marca já os dois. Marcamos os dois, cortamos e vamos, vamos. Ora bem, nós já cortámos os montantes, já cortámos o ripado e agora vou explicar como é que nós vamos fazer isto Eu fiz as contas e dá-me exatamente 26 ripados na, na, em, em altura que é para dar a conta certa Ora bem, o que vamos fazer é vamos, ele vai ficar o ripado aqui junto à ponta em cima e embaixo e aqui vai ser o segundo ripado como é que eu vou, eu, eu decidi Fazer hum, entre ripados a altura, não esta, mas esta. Mas isso cada um pode fazer o que quiser. Pomos esta tabela aqui, pomos esta tabela aqui, parafusa aqui, parafusa aqui. No fundo, o que é que isto é? É uma bitola. Isto faz com que hum, bata sempre certo, fica sempre a mesma altura. Agora, Carlos, sim. o pinho desta cor é que não pode ficar, porque eu tenho a cozinha escura. Portanto, vamos dar uma volatura nisto antes de pôr na parede, senão sujamos a parede toda. Sim, sim. Portanto, tudo cortadinho. Volatura e depois é que vamos Pouca aplicar. Cara. E agora é que vamos começar a ver o ripado a nascer. Vamos começar a parafusar o ripado aos montantes. Para isso, também criámos uma bitolazinha pequena que é para ser este distanciamento que sai para fora, ser sempre igual. Vai lá, verifica está certinho. está certinho, está certinho aqui embaixo Vou para o